A não vai te sufocando? É, mas esse livro aí vai te soltar para a criatividade. Isso mesmo, o caminho do artista. O Sofrimento Seja o Jovem Weather é um livro curto, mas muito intenso. Ele fala sobre o amor romântico e é um dos meus livros preferidos. O que eu gosto muito é o livro do Mário Quintana, um livro de poesia que eu acho super legal.